Manuel, você é buziano? Desde que nasci, graças a Deus. Teu pai eu, também era buziano? Meu pai, minha mãe, meus avós. Família e... de buziano. Descendente da... de escravo e índio. De escravo e índio? É. Então é caissara mesmo, né? Graças a Deus. O... Viveram sempre da pesca? Sempre, sempre. Família tradicional de buziano, família de pescador tradicional de buziano. Você continua pescando? Não, hoje eu tenho pequeno restaurante que se chama A Peixaria, onde antigamente era peixaria. Ali era peixaria? É, famosa peixaria do povo, a peixaria do jacaré. E antigamente as pessoas vinham no meu, no meu comércio para pegar o peixe e levar para casa. Hoje eles vêm no meu comércio para comer o peixe. A gente fez um de caminho inverso. <risos> nome, me diga uma coisa, você está exatamente em frente de uma casa... Estilo colonial ou antigo? É. O que, que ela tem a ver com a história de Búzios? Aqui começa a história de Búzios, na verdade. né? Aqui, nos anos de 1700, 1700 e qualquer coisa, teve uma, uma viúva portuguesa que foi no Dom Pedro pedir a parte dela no achado, porque ela, a família dela, bancou a expedição. Então foi dada para essa senhora a fazenda Campo dos Goitacazes, que ela ia simplesmente de Niterói até Campos. Sendo que era uma área conflitante, porque era uma área indígena, tinha muitos índios, tamoios, tupis, guarani, tupi, guarani, Goitacazes, que é um... Então ela veio, ela veio com, com os padres jesuítas numa de catequizar os índios que não catequizou porra nenhuma, porque os índios, a maioria, o monte morreu, o monte entrou de mata dentro inclusive tem uma característica dessa época, se o senhor, senhor prestar atenção, de Niterói até Campos, todas as igrejas católicas são de, de, de frente para o mar com o um cemitério nas costas. E o que, que quer dizer isso? Que ali o índio que não se catequizasse, ele morria, se enterrava e ia para o cemitério. Então, com isso, ela tinha uma fazenda imensa, os índios se mandaram e os que ficaram não falavam a mesma língua. Ela necessitava de mão de obra para sua fazenda. Ela, então, contratou o senhor João Fernandes, que tem a praia em, em homenagem a ele. E o João Fernandes era um mercador de escravos. Era um escravagista. A senhora, ela comprou um lote com 60 escravos da, da África do Sul. Veio um navio negreiro com 60 escravos. Vamos imaginar uma noite de encerração, de muita chuva. O navio se chocou ali naquela pedrinha que tem atrás do barco verde, lá que se chama Ponta do Pai Vitório. Lá atrás. Ah, tá. O navio se chocou dos 60 negros. Só um sabia nadar Morreram 59 Só um conseguiu chegar à terra Que é o Pai Vitório hoje E esse senhor, o Pai Vitório Ele engravidou 46 mulheres para criar mão de obra para fazenda Mulheres escravas negras Mulheres escravas E daí, cresce, daí nasceu a raça Luziana Daí nós viemos do pai Vitória. Então aqui era um grande escambo, onde o senhor João Fernandes trocava escravo por banana, escravo por farinha, escravo por telha, inclusive tem alguns naufrágios aqui de navios com telhas aí, que eram feitas na coxa dos, escra... dos negros. Tem dois navios aqui que tem essas telhas até hoje, que inclusive são... hoje é um patrimônio histórico de Búzio. E essa casa agora, por ironia do destino, vai ser o, o novo museu da história de Búzios. Ali tem um poço, naquele Tem um poço, sim, olha lá. Aquele poço ali matava a sede de toda a comunidade buziana. Foi o primeiro poço de Búzios. Esse e um que tem atrás se chama o Poço da Tamarineira. Era da onde a gente... Eu bebi muita água daqui. Como é que era a vida de Búzios na época de aldeia e depois Búzios, cidade turística. Olha, meu amigo, nós éramos felizes e não sabíamos, porque Búzios era Búzios dos brusianos, antes da emancipação. E eu fui um que briguei pela emancipação, que hoje me arrependo, porque Búzios cresceu desordenadamente, Búzios cresceu como um rabo de cavalo, cresceu para baixo, infelizmente. E o nosso paraíso hoje ainda tem característica de paraíso, mas já deixou de ser paraíso há muito tempo. Infelizmente, infelizmente. O que, que vocês mais perderam em termos de característica de debruziano com a vinda dos turistas para cá? Ah, a nossa dignidade, a nossa honestidade porque o povo buziano era todo mundo igual, não tinha nem rico nem pobre, todos se ajudavam. Depois que deixamos de ser uma aldeia de pescador para virar um balneário turístico, hoje nós somos co cosmopolita, Buzio hoje tem gente do mundo inteiro, que infelizmente nem todos são ruins, mas também nem todos são bons, infelizmente. Agora essa é característica de um ajudar o outro é uma característica dos pescadores. Eu vejo aqui o pescador está com um problema no barco, aparece três, quatro para ajudar. O pescador chega com peixe, distribui para quatro, cinco pessoas. Exato.